Você tem um problema? Oba! Neste vídeo eu vou falar sobre o livro do Roberto Chinachick, este fantástico best-seller que já tem 10 anos e continua muito atual e vai fazer você transformar problemas em soluções. Fica comigo. Bom, este fantástico livro do Roberto Chinachick já tem uns 10 anos, mas ele ainda é muito atual, tá? Bem atual. Quando aparece um problema, todo mundo faz o quê? Sai correndo e procura a culpada. Ficam lá apontando o dedo para quem é o culpado, ao invés de procurar as soluções. E um problema, muitas vezes, ele é uma oportunidade profissional ou uma oportunidade de negócio, né? A gente não pode fugir dos problemas, a gente não pode ignorar. Colocar ele para debaixo do tapete, primeiro vamos resolver o que, foi? O que esse problema acabou gerando... O que, que esse erro? O que é isso que aconteceu acabou gerando de problema? E vamos corrigir. Primeiro, vamos corrigir o que está acontecendo. E depois vamos analisar melhor isso e ver que oportunidade de crescimento a gente tem com esse erro. Um problema pode ser também uma oportunidade de negócio. Como assim? Bom, a dor de um cliente, quando um cliente reclama, passa alguma coisa para nós, é, às vezes ele não está reclamando da nossa empresa, ele está reclamando do, da solução que a gente está oferecendo e isso pode ser uma grande oportunidade. É, fora isso, você como funcionário pode querer desenvolver coisas e não dão certo, né? E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui de pessoas que foram desenvolver alguma coisa e não e deu errado, tá? Teve um funcionário da 3M que estava desenvolvendo um super adesivo. Ele queria a melhor cola que existisse no mundo. Era o objetivo e a tarefa que foi dada para ele. Mas foi um fiasco. O adesivo, o papel não grudava e soltava muito fácil. Aí um amigo pegou tudo aquilo que deu errado e levava para a missa no domingo. E colava nas folhas das músicas para facilitar ele é, durante a missa. Né? Daí nasceu o quê? O post-it. Foi um super fracasso de super adesivo e virou post-it mundial né que todo mundo usa também tem uma outra história interessante que é uma empresa que fabricava arma militar armamentos militares tá eles fabricavam e aí o um rapaz percebeu o que o as ondas eletromagnéticas que geravam aquelas armas que eles estavam mexendo criando elas estavam derretendo o seu chocolate a ah, isso não é um super problema mas é para quem gosta de chocolate estava perto trabalhando mas daí nasceu o que? Nasceu o micro-ondas tá? de uma pessoa que estava preocupada com o seu chocolate derretendo. E também tem uma outra história, uma última, só para exemplificar aqui, um cientista estava criando uma lente de alta precisão. O que, que aconteceu? Essa lente deu errado. E aí ele percebeu que aquela, aquele material que ele estava usando para a lente grudava em tudo que é lugar. Né? E era um problema enorme. Você punha a mão, grudava, grudava os dedos, grudava tudo. O que que nasceu desse fracasso? O Super Bonder. Um problema, a gente pode transformá-lo numa solução, num negócio, numa oportunidade dentro da empresa. Lá na sua empresa tá cheio de fofoca, é equipe ruim. Vai que você age nisso, organiza tudo, e aí teu chefe vê que você nasceu para ser um líder, nasceu para organizar e você não era isso lá na empresa. Então todos os problemas que existem a gente precisa o quê? ver como transformar ele numa oportunidade. É, eu quero passar duas frases para vocês, uma é a vida não se resume o quanto você ganhou ou perdeu, mas o quanto você conseguiu aprender, errou, aprendeu, errou, aprendeu. E o Thomas Watson da IBM ele tem uma frase famosa que é o segredo do sucesso é dobrar a taxa de erros. Quanto mais você errar, mais você vai aprender e mais vai evoluir. E você, tem errado na sua empresa? Você já errou alguma vez? Ou já viu algum problema e transformou ele em uma solução? Conta aqui embaixo para mim. Curta esse vídeo, curta meu canal e deixe seus comentários aqui embaixo.